Embora penetre em todos os universos do tempo e do espaço, o espírito infinito funciona a partir da sede central de cada universo local na forma de uma focalização especializada, adquirindo qualidades de plena personalidade por meio da técnica da cooperação criativa com o filho criador. No que concerne ao universo local, a autoridade administrativa de um filho criador é suprema, e o espírito infinito, representado pela ministra divina, é integralmente cooperativo, embora perfeitamente coordenado. O Espírito Materno do Universo de Salvington, coligado a Micael no controle e na administração de Nebadon, pertence ao sexto grupo de Espíritos Supremos, sendo de número 611.121 dessa ordem. Ela fez-se voluntária para acompanhar Micael na ocasião em que este se liberou das suas obrigações no paraíso e, desde então, tem funcionado junto com Micael na criação e no governo do universo dele. O Filho Mestre Criador é o soberano pessoal do seu universo. Contudo, em todos os detalhes dessa administração, o espírito materno do universo é co-diretora com o filho. Ao mesmo tempo em que o espírito materno sempre reconhece o filho como soberano e governante, o filho sempre concede a essa representante do espírito uma posição coordenada de igualdade na autoridade sobre todos os assuntos do reino. Em todo o seu trabalho de amor e de outorgamento da vida, o Filho Criador está sempre perfeitamente respaldado, tanto quanto continua e habilmente assistido de modo capaz pela todo-sábia e sempre fiel Espírito Materno do Universo, e também por todo o corpo diversificado de assessores de personalidades angelicais da Ministra. Essa Ministra Divina, na realidade, é a Mãe dos Espíritos e personalidades espirituais, é a conselheira sempre presente e todo-sábia do Filho Criador. Manifestação fiel e verdadeira que é do Espírito Infinito, do Paraíso o filho funciona como um pai no seu universo local. O espírito, do modo como as criaturas mortais entenderiam, faz o papel de uma mãe, assistindo sempre o filho e permanecendo perpetualmente indispensável à administração do universo. Na circunstância de uma insurreição, apenas o filho e os seus filhos coligados podem funcionar como libertadores. O espírito não pode nunca contestar a rebelião, nem defender a autoridade. Mas mas o espírito deve sempre apoiar o filho em tudo, de tudo que possa ser necessário, a ele experimentar, e nos seus esforços para estabilizar o governo e manter a autoridade nos mundos contaminados pelo mal ou dominados pelo pecado. Apenas um filho pode restabelecer o trabalho da sua criação conjunta, contudo, nenhum filho poderia esperar o êxito final sem a cooperação contínua da ministra divina e seu vasto conjunto de colaboradores espirituais, as filhas de Deus que tão fiel e valentemente lutam pelo bem-estar dos homens mortais e pela glória dos seus pais divinos.